Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio Cancelas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o um resultado do aluno do curso Face Autoresponder. Ele mandou o um depoimento recentemente, eu vou mostrar para você o depoimento dele. Ele conseguiu faturar R$ 19.769,69 em apenas 17 dias, colocando em prática as estratégias do curso Face Autoresponder. Tá, e eu já vou colocar o depoimento dele. Mas antes de botar o depoimento dele, eu quero passar um rápido recado para você. Agora, no dia 16 do 5, a gente vai fazer uma super promoção do curso face autoresponder tá vamos fazer uma promoção jamais vista com um valor super reduzido tá e também com um bônus exclusivo para essa promoção tá se você tem interesse em adquirir o curso face autoresponder e aproveitar essa promoção eu vou deixar um link abaixo aqui que é o link da página oficial do curso Face Autoresponder e você pode entrar uh, uh, no grupo, tá? E no dia 16 vai ser liberado o link com um valor super promocional e também vai ser revelado qual é o valor do curso no dia 16, que é agora quinta-feira, tá? Então se você está vendo esse vídeo após essa data, então saiba que houve uma promoção, mas você perdeu. Mas caso você tá vendo se esse vídeo agora, atualmente, então você pode clicar no link abaixo e participar dessa super promoção e ter um valor super reduzido, né? adquirir o curso por um valor super reduzido e também ter acesso a bônus incríveis que eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, agora eu vou deixar o depoimento do aluno do curso Face Autoresponder e mostrar seus resultados ao vivo e a cores aí pra você, ok? Então, até mais! Olá, tudo bem? O meu nome é Rangel, eu sou aluno do curso Face Autoresponder, é mais ou menos um ano, um ano e meio, não lembro exatamente agora, e hoje estou aqui para falar um pouco dos resultados que eu venho tendo, né? Aplicando as estratégias é, é, do ManyChat. Tá? Quando é quando eu adquiri o curso, é, foi uma época que eu já estava bem bem desacreditado do marketing digital, bem desanimado, porque as estratégias que eu vinha aplicando até então, né? Trabalhava bastante com e-mail marketing, não vinha surtindo resultado, na tarefa de abertura muito muito baixa de e-mail é, é vendas muito poucas né não não pagava nem os, os gastos com os cursos que eu estava fazendo né então quando eu quando eu, eu vi é, é, é esse anúncio do, do, do mini chat e eu me interessei muito né? então acabei investindo na época fiz o curso comecei a aplicar não tinha resultado de um dia para o outro tá? levou um tempo né e, e eu quero destacar aqui é o suporte do fábio né? Porque é, sempre que eu precisei, eu no, no momento que eu achava que não, não dava certo, eu cheguei e conversei, Fábio, não estou achando um caminho. né Ele, ele me atendeu prontamente né? e disse: Não, Angel, continua aplicando as estratégias. É, é, insiste que uma hora você vai achar um, um, um caminho e vai conseguir ter um, ter um bom retorno. Né? E, eu, e eu acreditei, continuei trabalhando. Né? E hoje, só nesse mês agora de abril, é, com apenas um produto usando estratégia. É, de, do fundo do, do merchet eu já faturei quase 20 mil reais tá faltam apenas pouco pouco mais de 200 reais para eu alcançar 20 mil certo como você pode ver aqui né no meu aplicativo da monetize certo? isso que eu comecei a campanha desse produto no dia 13 tá? então é, é, realmente foi um resultado muito bom né é um produto é do nicho emagrecimento tá então eu tô trabalhando há um bom tempo sem ter bloqueio de conta isso o, isso graças ao minichete é né? porque a gente sabe se é, é fizer anúncio no facebook é e mandar direto para a de vendas é bloqueia na certa então com, com o minichete a gente consegue é, é ter mais tempo de campanha rodando aí sem levar é bloqueio certo então eu estou aqui com quase 20 mil reais de comissão é em 17 dias praticamente que eu estou de campanha né o um roi de de torno de 150 por cento então assim, eu só tenho a agradecer ao fábio é né, por tudo é, é, é, pelo suporte que ele deu né por ter trazido esse curso que para mim foi um divisor de águas no marketing digital então se você tá pensando aí a ah, será que eu compro esse curso ou não invista porque o seu retorno vai ser é, se você trabalhar né corretamente aplicar estratégias o seu retorno é garantido